Não, o Saulo traduziu meu nome aqui para o Elfico, foi para o Quenya. pro Quenya, hum, né? né? Deixa eu puxar aqui o, o e a Quenia, gente vai fazer. Na maioria das vezes ele é, é. Uma, uma opção mais segura, porque uhum. o Quenya é mais desenvolvido pelo Tolkien que o Sindarin, né? Ah, não sabia disso, então, é interessante. Então, assim, é, algumas coisas cabe muito bem nas duas línguas. Outras coisas é, é melhor fazer no Quenya, porque tem mais elementos, né? Mais palavras e tal. E é Sim. o caso do, do seu nome, né? aí vou, vou passando aqui, você vai me falando, tá? Beleza. É, então, assim, galera, até é interessante essa informação que o Saulo falou do Quenya ser mais desenvolvido ainda que o Sindarin, né? E fala aí dos passos que você utilizou. É, então, aí o que, que a gente costuma fazer para traduzir um nome, né? A primeira coisa é saber o que, que ele significa, né? É, os nossos nomes aqui no Brasil, eles têm origens diversas, né? Tem o nome de todas as origens que você <risos> possa imaginar, né? É verdade. E, e a gente faz uma pesquisa, então, para saber o que, que ele significa lá na, na, na origem dele, né? É, o meu nome, por exemplo, ele também tem origem hebraica, né? Ele Sim. quer dizer aquele que é chamado ou pedido, né? Que é do hebraico Sha'ul, né? Que é um particípio passado, né? Coisa, assim, que eu tive que sair procurando... É Para outra regra aí que a gente não lembra do português. particípios, essas coisas. <risos> é, então, é, é um trabalho, assim, de, de investigação mesmo. E aí, uhum. eu uso uma fonte mais confiável, né, que é o Behind the Name, eu coloquei nos slides seguintes aí, que hum, é um site que, que dá aqui. essa informação com um certo nível de, de credibilidade, né? Sorry. Às vezes, eu preciso recorrer até outros sites, é, pesquisar melhor as, os, e, os e elementos. Quando, assim. E quando tem variações, por exemplo, é, o nome que aqui... Que... Aqui a gente também tem isso, né, no, no português. O nome da pessoa, é, vai, a origem é uma, aí a, aqui coloca um L a mais, coloca, sabe, tipo, incremento. É, não, o brasileiro gente... tem essa criatividade de incrementar o nome, uhum. né? Aham. Uhum. É, não, a gente desconsidera essa, essa diferença de grafias, né, na hora de traduzir, porque a gente traduz pelo significado. É uma coisa que o próprio Tolkien mesmo dava como orientação na hora de traduzir aqueles nomes, tipo o né? ele deu orientação lá, traduza pelo significado aí, aí é, vem lá, Treebeard, né, em inglês uhum. aí foi feita a tradução para Barbárbara, aí Rivendell, né que é Valfenda, foi feita a tradução pelo significado, sem levar em consideração se tem dois Ls no final lá de Rivendell é, enfim é, é uma prática assim que o próprio Tolkien acredito que seria a favor, né, de traduzir simplesmente pelo significado, ignorar as variações, Entendi. né? Entendi. Então, primeira regra aí, galera, significado, não, buscar a origem, buscar a raiz do, seu, do significado do seu nome, e aí sim vem a parte 2, que é a tradução para o élfico, né? E depois a transcrição é. usando o tengu. Eu pulei aqui rapidinho, falei rápido, porque eu já vou passando o slide, que fica mais fácil de você explicar, né? Isso, isso. Vamos então, aqui, ó, aí, o, o seu nome mesmo é um exemplo, né? De que tem grafias diferentes. É o Rafael com PH é, é mais comum em línguas de fora, né? Agora uhum. o Rafael com F é mais, é mais difundido aqui no Brasil. E aí tem a, a origem no hebraico, Rafael, né, que significa Deus cura. Esse El uhum. no final, é, a gente vê em vários outros nomes, né? Gabriel, Miguel, é, e sempre significa alguma coisa relacionada a Deus, né? É. E no caso de Rafael, o primeiro elemento aí, o Rafa, significa curar. E aí, né, eu coloquei a fonte aí, o Behind the Name, né? Esse uhum. site aí que é de onde eu, eu pego a maioria das, das referências. Uhum. E aí eu pego esses dois elementos, né? Curar e Deus, e preciso saber como que fala isso em élfico, né? Entendi. Aí, pode, Só pode falando pro... aqui do, do El, é interessante que esse El em élfico, é, ele significa estrela ou elfos, né? Tem a ver com estrela ou com elfo, né? Tem, Elf. sim, sim. É, dá, pra, dá até pra fazer essa brincadeira aí, né? De tentar uhum. é, entender... É, o que, que significaria um nome em português se ele fosse em élfico? Por exemplo, a gente sabe que o nome de, da ilha de Número, em, em Quenya, se eu não me engano, é Helena. Uhum. Né? É Helena. Helena né? é em português, <risos> né? É verdade. E é in, em direção à estrela. A né? estrela. É. Legal, interessante. Mas é interessante aí, então, o, o El tem um certo significado em... em, em... É Quênia? Será? É o Sindari também? Acho que nos dois, né? O El, não lembro é, agora. É, do... é, os dois. Os, os dois. dois. E aí, é, e é interessante que em hebraico, eu já sabia o significado, ainda mais porque é, estudei um pouco hebraico para leitura bíblica e tudo mas aí faz parte de, da teologia, né? A gente estudar o hebraico, estudava um pouco do grego, Lógico, Nível básico, não consigo falar nem nada. Mas o Rafa, né? A gente tem o do Yahvé Rafa, né? né? Deus que cura. né? O Yavé é um nome, nome próprio de Deus. Ou Jeová, né? Porque tem toda uma questão... É, das vogais, porque tiraram as vogais do nome de Deus para ser impronunciável e a gente recolocaram com o tempo as vogais para tentar pronunciar, né? Porque o nome de Deus, se não me engano, é YH. É... Caramba, tem, tem mais duas consoantes, são quatro consoantes né, do nome de Deus e não dá para pronunciar. Aí colocando a vogais fica Jeová ou Iavé. Então, Yahvé Rafa, tem muito isso no Antigo Testamento, esse, essa forma de falar de Deus. Yahvé Rafa, Deus que cura. Então, Rafa é o cura, e esse El é, é o tempo todo utilizado, que é de Elohim. Né? Elohim é Deus ou deuses também, em hebraico, que era utilizado até por, por outros povos para se referir a outros deuses também, Elohim. Né? E esse El é, é colocado em vários nomes é, do povo é, hebreu, porque tinha esse negócio de colocar o nome de Deus no nome das pessoas de alguma forma, então por isso que a gente tem Daniel então o El é de Deus, né é, uhum. Rafael, é, Miguel né? Samuel, tudo então se você tem é, um nome tem que tem com o El no final, seu nome tem Deus no meio entendeu? Tem Deus ali e no aí, final E aí, em, em Quenya ou Cindale, né nos élficos, vai acabar tendo um elemento que também se repete em todas essas traduções, né, que é uhum. Ero, né, que a gente até falou uhum. que é Deus hum, boa, E aí, boa. gente Pode, mas é bem interessante, Rafael, eu não sabia dessa questão, é. eu não estudei hebraico tão profundamente, Sim. eu só fui atrás do participio passado lá, Sim. porque era em relação ao meu nome, mas uh, outras coisas, eu não sei nem pronunciar, né, eu acho que o Rafa, Sim. deve ser deve ser. É, Rafa, você fala Rafa mesmo, aí tem, tem outras variações, esse Yavé é o nome próprio de Deus, até a Lara conseguiu colocar aqui no, no chat, eu vou até colocar aqui para você ver, que é, é colocado dessa forma. Eles é, retiraram uhum. as vogais do nome de Deus para se pronunciar por causa do mandamento de não falar o nome de Deus em vão, né? Então, eles levaram a pé da letra isso, os, os, os hebreus, e aí ficou YHWH. Aí, quando você coloca, tenta colocar vogais no meio, aí tem essas variações de Yeová e Yavé. Aí é utilizado, se você pega o texto original do Antigo Testamento, é, centenas de vezes é pronunciado o nome de Deus e sempre com uh, uma... Um adjetivo, digamos assim. Por exemplo, igual uhum. eu falei, Yavé Rafá, que é o Deus cura, é, Yavé Jiré, que é o Deus proverá, Deus provedor, né? Deus vai prover, Yavé Jiré. Uhum. tem Yavé Nsi, né? Que é, que é Deus é a minha bandeira, né? Tem, va va tem muitas variações. Tem e o Rafá é uma poderoso, delas. Sim, sim. É o poderoso, Onipresente. É, aí seria o. Caramba! Ai, fugiu aqui o, o Todo-Poderoso. Caramba, é o mais, o mais conhecido, eu sempre, eu sempre esqueço. Mas tem também o Todo-Poderoso, tem o Deus de Paz também, né? Que é o Shalom, né? Tem várias, tem muitas Sim. variações aí. Mas, enfim, se você tem El no nome, ou é estrela, ou é Deus aí que tem. <risos> Mas continuando aqui, vamos lá. É, tradução. Então, aí a gente tem que consultar né, esses elementos em algum dicionário de élfico, né, algum dicionário confiável, que no caso aqui eu coloquei como fonte o Eldamon, né, que eu falei várias vezes durante a live, uhum. e aí uh, é. deus a gente considera o Ero, né, que é o deus único, é. né, que é bem descrito aí no comecinho do Silmarillion, é, é o que a gente é, utiliza como referência, né. E aí tem esse verbo aí que foi bastante usado na série aí, né? O, o estranho, estranho lá, que o pessoal acha que é o, G o Gandalf, né? Eu não sei. É Gandalf, né? Não vou falar nada, né? Não sei, não dá pra <risos> afirmar com toda certeza. É. Mas ele falou várias vezes esse, esse verbo aí na, na série, né? ele Falou invigna-ta, invigna para curar a, uhum. a, a, a árvore, para curar o braço dele lá também, né? Então é, esse, esse verbo aí, ele tem. Três elementos aí, nesse né? vinha do meio aí quer dizer novo, né? Então, é relacionado a novo. O em, no começo, é re, é quando você fala é, igual renovar, né? uhum. Vinha seria novar, por exemplo, é né? como se fosse novar. E em vinha é renovar. E esse tá do final aí é um elemento que traz a ação pro verbo. Então, em vinhata é renovar, literalmente. Só que é utilizado nesse sentido de curar também, né? Então, uh, Deus cura, no sentido, no, na conjugação verbal aí do, do presente, né, do, que, na verdade, no Quênia a gente chama de auristo, eu tive que entender o que, que era também, uhum. é, seria ero en né? com o A no final, uhum. é, normal. Só que os nomes masculinos em Quênia, eles terminam em O, ou em alguma consoante, ou é, em E, às vezes tem também e é, enfim, tem inúmeros exemplos, mas a letra A é, é, não é favorável para o nome em mas masculino em Quenya. Então a gente coloca o sufixo O, que entra no lugar do A. E aí fica Eruenvinhato. Mesmo agora, hein? Mas... <risos> Ficou um pouquinho comprido, né? Mas é, então, se, é se fosse o... Rafaela, seria tá é, Ficaria melhor em Vinhate. É, Inete, ou evinete, é, poderia estudar algum, algum outro sufixo aí para ver se tá. fica mais bonito e tal tem, tem que sempre a, a, a construção de palavras e tal é uma mistura de ciência com artes né? é, <risos> é muito assim a gente sabe que tem regras a serem respeitadas, alguns encontros consonantais que eles não podem existir né quando você junta uma palavra com a outra Sim. É, de tongos que não existem, então esse erue, né? esse ue, eu fiquei até meio na dúvida se existiria ou não, mas aí eu consulto pra ver se é um Sim. encontro que pode existir, Então é, que não é, é tão simples mundo. traduzir o nome e sair tatuando por aí, né? Pois é. <risos> Tem um é, monte de regra aí. Não é tão simples assim. <risos> até lembrei aqui, ô Saulo, o Todo Poder eu fiquei encucado aqui, eu falei, mas vou ter que lembrar isso daí. Mas é muito simples, é... Então, a gente vê borracharia, vê um monte de padaria. É El Shaddai. El Shaddai? Ah, pode crer. El, Nossa, El Shaddai, cara. pô. Por isso eu que, que eu falei do, do El, né? O El também tá aí. El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Nossa, todo eu poderoso. não sabia o significado de El Shaddai. Eu já vi vários... lojas é, eu já vi lojas. <risos> tem, tem. Vários... Eu falava, o que, que é isso, gente? Eu não El sei. Shaddai é Todo-Poderoso. esse El Shaddai que é tão famoso, hein? É, Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. Tem, tem outras variações também. Então tem do nome próprio, né? Igual eu falei, o Yavé... É, algum é, subst... é, adjetivo, E tem o El, né? Tem vários El. É o Shaddai, né? o Shalom, algo desse tipo assim, né? Adonai, né? Também. Adonai é Senhor em, em hebraico, né? Adonai. Uhum. Então, a gente vê Sei Adonai bom. aí, né? É, Shalom Adonai é tipo, vai a paz do Senhor. <risos> mais, mais legal aí, o Ero Enviniato. Envini, envi... Como é a tônica aqui? Enviniato. A tônica é no vi. Eu não vi. Enviniato. Eru aí ó. Rafael Eru Enviniato. E até passar um pouco aqui pra gente ver o, o último aqui. Que você fez a transcrição também, né? Eru Invignato. Aí chega na parte que o pessoal gosta mais, né? É, a, a gente consegue escrever um nome em português, né? Pegar o Rafael e já escrever direto com as letras élficas. Uhum. Né, que é possível, justamente usando alguma referência, alguma metodologia específica para o português. Por exemplo, o que eu falei do, do método do Ronald Kim, né, que está uhum. no livro Explicando o Tolkien. Uhum. E que eu expliquei no meu vídeo no YouTube também. Uhum. É, dá para escrever, Rafael, direto com a letra élfica, mas é, a gente não pode chamar aquilo de élfico, né? É um nome em português escrito que... com letras élficas. É, utilizando Agora, o a gente alfabeto, pega aí, esse né? nome isso. Quando a gente pega esse nome traduzido para o élfico e escreve ele usando as letras élficas, aí é um nome 100% em élfico, né? É. E aí é, eu coloquei três formas de escrita aí só para vocês verem que, assim, existem é, variações da caligrafia. Mas é, tá escrita a mesma coisa. É a mesma palavra escrita com fontes diferentes, né? Como se fosse pessoas escrevendo, né? Cada um tem a sua letra diferente. Caligrafia, né? Então, é. Essa segunda opção aí, ela já é mais parecida com aquela caligrafia do anel, né? Do anel, eu de... vi umas puxadinhas tanto, ali, ó. Essa daqui tanto foi o... é que o, ah, eu o, sei a diferença. Dessa... A primeira foi o Saulo que fez, a segunda foi o Sauron. Exatamente, Não eu foi? mudei o, do, do ego para o alter ego, né? <risos> aí eu escrevi de novo. Aí, ali embaixo, tanto é que o nome dessa fonte é Tengwar Anatar. Aí, ó, é. tá vendo? Nossa. Senhor do papinho. É assim e aí yeah. essa de baixo é, é a Tengwar Eldamar que assim o pessoal dá um, um nome né para as fontes para ter um nome né mas não quer dizer que em Eldamar só é escrito com essa fonte né não, não tem nada a ver só uma forma de referenciar né é, E aí foi diferente coloquei embaixo né, eu... última aí então aí eu coloquei atenção né porque as fontes élficas que você encontra na internet qualquer um pode pode baixar as fontes não é só Baixar a fonte, instalar e sair escrevendo Eruenvinato. É. Se você fizer isso, vai dar um resultado exatamente como tá aí na tela que eu coloquei, é. né? Depois do atenção. A ver, né? Você vê que assim, ficou uma vogal no começo aí, que é a vogal A, aí depois tem V, RD, que é esse parecido com Y, F, é, W, sei lá é, S, W, sabe, saiu uma palavra completamente nada a ver, que não significa nada. Se hum. você mostrar isso para qualquer pessoa que entenda um pouquinho de élfico, ela não vai saber na, nada que tá escrito aí. Não tem absolutamente nada escrito. E eu já encontrei várias tatuagens escritas dessa forma, né? De, uma, de alguém que baixou a fonte e saiu escrevendo no Word e foi lá e meteu na perna. Meu é, Deus assim, do céu! Eu, eu, eu, eu fico até com dó, assim, porque... <risos> assim, tanto é que assim, quando eu vou mostrar hum. alguma tatuagem errada em élfico hum. no, no meu Instagram, eu tomo cuidado de ver se a pessoa não é um brasileiro, não é alguém que pode se, se sentir humilhado, né, porque é é, é, essa não é a minha intenção. Eu quero uhum. só chamar atenção pro fato de que é possível você estar tá escrevendo uma coisa que não tem nada a ver, né. E tem vários exemplos aí no, no Pinterest, é, no Google Imagens, né, que às vezes a gente procura e vê vários absurdos, assim, vários... E, e como que você, então, já que não é só jogar no Word ali, já não é só baixar a fonte e escrever, como que você chegou nessas inscrições corretas acima? Então, aí, cada, toda fonte que você baixa de Elfico né, na internet, ela vem com um, um mapa de caracteres, né? Que é hum... assim, é, você tem que primeiro aprender a lógica do sistema. Você sabe que para representar a letra E é um tracinho, para representar a letra R é esse... Parecido y. com o Y. Uhum. Então você vai lá e vai no mapa de caracteres daquela fonte e digita lá no seu teclado qual é a letra correspondente. Pode ser que para representar o R você vai ter que apertar o P, ou apertar o zero, ou colocar um asterisco. Hum... Né? É tudo. É, é, parece aleatório, ah, mas na hora tem que, que você se acostuma. decifrar um o negócio, né? Tem que. É, na hora que você se acostuma, você vê que tem uma certa lógica e dá para escrever um pouquinho mais rápido e tal, mas é muito trabalhoso fazer isso. É quase um de trabalho de criptografia, né? É... É lindo. Eu até te falar, por exemplo, é, você falou desses detalhes das letras. Essa que parece um M tem três pontinhos em cima e dois embaixo. Por que, que tem esses pontinhos? É dela mesmo? Essa letra tem isso? É, isso daí é, são três, três fonemas separados, né? Que é o, o N, que é o, o central ali, né? Que parece o M. Uhum. É, e aí você lê na sequência os dois pontinhos de baixo, que são o Y. Uhum. E os três pontinhos em cima são a letra A. Ah, vocês pontuam é... são a letra A. Caraca, entendi. Por isso que eu falei é, o, a lógica de escrita da, das letras élficas, né, das Tengwar é, é a consoante e a vogal colocada Sim. em cima, né? Da consoante. Entendi. O, o Sindarin no... não tem essas pontuações, assim, não forma assim o. o... Então, o Sindarin ele é, existe a forma que está escrita no Portão de Moria, né? Que é sem a. É, Representando as vogais por letras também, né? Uhum. E aí você não vê, né? Eu até mostrei pro pessoal aqui. <risos> é, a, a capa do, do livro do David Salo, né? Que é o consultor dos filmes do Senhor dos Anéis. Uhum. Tem aqui uma frase em Sindarin, né? Que é, é... Anon né? Que é portão ou a gateway to Sindarin, né? Para o élfico. É... É, não tem pontinho então, nenhum. Então, não aí, tem né? os pontinhos, né? Não tem pontinho. É só uma sequência de letras mesmo. Uhum. Que é mais parecido com o nosso alfabeto. Só que, uh, existem relatos aí do Tolkien de que o Sindarin pode ser escrito com as vogais, com esses pontinhos também. Uhum. Em, em Gondor, por exemplo, uh, é mais provável que eles utilizassem um método com as vogais representadas pelos pontinhos e tal. Só que aí tem uma diferença que ela é deslocada para a consoante seguinte, né? <risos> Aí quebra-perna a perna de todo mundo, né? Se você aprendeu a ler Tengwar e vai ler sim, vai ler você vai ficar olhando para aquilo e vai falar: Eu não estou entendendo, que diabo é esse. Uhum. <risos> Porque isso? Porque tem essa diferença, né? Ok, é agora, galera. A partir desse momento, quando vocês forem falar comigo, por favor, falem Eru Enviniato <risos> Enviniato, <risos> In, né? Invinato. Invinato. É no esqueci que é no Vi. É. Então, falem comigo, Eru Enviniato, tá? Então, a partir de hoje, eu quero ser tratado dessa forma. <risos> <risos> Tô brincando, ficou bem esquisito mesmo, assim. Mas pelo menos a transcrição é, ficou bonita. É, né? é, é, mas oh, é. da hora, cara, curti mesmo. Vai, eu já vou até guardar isso aqui. Se um dia quiser tatuar meu nome, que seria muito, muito, muito, muito narcisista, né? Narcisista pois fazer é. isso. <risos>